Para mim, marketing é transformar o gosto em resultado líquido. O difícil para nós enquanto profissionais é acertar no gosto do consumidor, que eu acho que a palavra do futuro nem é digital, nem é offline, é híbrido. O marketing hoje precisa de diferentes níveis e de diferentes inputs e cada vez mais de multidisciplinaridade em equipas para que ele consiga